lá amiga, já desmanchei, vamos lá então fazer o ponto. O ponto é muito fácil. Primeiro tem que ser com este, que é o que está aqui na, na laçada, de trás para a frente na agulha, este agora da frente para trás na agulha, e agora este aqui tem que passar por cima que é para trocar as cores, isto é muito importante. E agora é só fazer o um ponto alto. Reparem, estamos a passar por baixo de duas da mesma cor e agora vamos passar por três. Uma branca e duas da outra mesma cor. E aqui está o ponto feito. Top. Este ponto vai sempre trocando, portanto agora é fazer a mesma coisa. Com este, depois com este, trocar e já está. E ele vai ficando sempre alternado, vai alternando. Aqui não convém puxar muito porque senão depois fica muito apertado, estão a ver ali o pescoço ficou muito apertado, portanto convém puxar este mas o outro.